É essa aí que ela tem mecha no cabelo. Vai! Que isso, mano? A mina na luta pelada! Que isso?